Eu sinto muito, mas não o bastante para continuar nisso. Pode ser que em algum momento eu sinta como se faltasse alguma coisa, mas eu sei preencher bem os espaços e farei. No fundo, amor, você é um ótimo ator. Mesmo não sendo de fato, o seu discurso parece doce para os outros, mas para mim é amargo. Você se conhece melhor que eu e deve saber que não há muita verdade no que diz. Você acredita tanto nas suas mentiras que pra você parecem reais. Só pra você, não pra mim. No fundo, você não se tem. Parece meio perdido à procura de alguém pra se encontrar, mas não percebe que o amor só vai fazer sentido pra você quando você se entender. Fala em liberdade, mas a liberdade que você diz ter não vale pro outro só pra você, não é? Fala em reciprocidade, mas exige que o outro te dê aquilo que você nunca será capaz de dar. Porque você é louco, é triste, é narcisista. Eu sei que você olha pra fora e se pergunta por que eu não fiquei perdendo meu tempo com o seu ego e fazendo você se sentir querido. Mas veja bem, meu bem, não está no meu perfil viver pra te fazer sorrir enquanto eu choro. Eu prefiro viver pra me fazer sorrir, é mais bonito e verdadeiro. Eu sei que você se desespera quando prepara o peito pra alguém te amar e esse alguém não aceita ficar. Mas o grande problema, não sei se reconhece, é que você parece não compreender que ninguém fica num lugar vazio. Precisa ter no mínimo, no mínimo amor. Mas eu sei, eu sei que você tentou me amar, que você tentou me convencer de que eu precisava de você. E que você se esforçou pra parecer maravilhoso. Eu reconheço isso, mas já pode ir. Vai. às vezes a distância é bem melhor do que estar junto. Eu até gostei de você, mas é que eu gosto pra caralho de mim.